um dos personagens centrais do legendário do Papai Noel de Tolkien. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Urso Polar do Norte, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 Então, hoje, nós vamos ver um personagem que Tolkien criou para ser ajudante do Papai Noel. Todos vocês já devem conhecer o legendário do Papai Noel que Tolkien concebeu. Ele costumava criar essas histórias nas cartas que ele escrevia e desenhava todos os anos para seus filhos pequenos. Aqui no TT tem uma playlist própria só sobre o Natal, e também já temos resenha de várias edições do livro Cartas do Papai Noel de Tolkien. O Urso Polar do Norte é um dos personagens mais vívidos de Tolkien. Seu papel em Cartas do Papai Noel é o de um ajudante, mas ele consistentemente ofusca todos os outros personagens nas cartas, incluindo o próprio Papai Noel. O nome pessoal do Urso Polar do Norte é Karhu, que significa Urso em finlandês, e seus sobrinhos de Alto Astral também recebem nomes finlandeses: Paxo, Gordo e Valkotuka, Pelo Branco. Assim como acontece com muitos dos outros personagens de Tolkien, o Urso Polar exibe alguns dos talentos e interesses de um filólogo, especialmente na criação de um alfabeto gobelim da arte rupestre encontrada na casa do Papai Noel. Como um feroz urso guerreiro contra os gobelins, o personagem paralelo mais próximo é provavelmente o metamorfo Beorn em Um Hobbit. Como Beorn, o Urso Polar do Norte é frequentemente mal-humorado, é implacável em seu ódio por gobelins, e tem uma preferência semelhante por alimentos doces. Ao contrário de Beorin, no entanto, o Urso Polar do Norte também é frequentemente uma figura divertida. Embora seja um herói, também se parece muito com uma criança, exige atenção. Muitas vezes é destrutivo e incapaz de pensar nas consequências de suas ações. Mesmo seus acidentes ocorrem em escala heróica, muitas vezes enquanto o urso polar do norte não é supervisionado ou tenta tarefas além de sua habilidade. Incidentes particulares como carbonizar o polo norte de preto quando ele acendeu todas as luzes do norte por cinco anos, e abrindo uma janela sem pensar enquanto Papai Noel compila suas listas de presentes para crianças, e permitindo o vento para soprar as listas em todos os lugares, são típicos da interação do urso com seu ambiente. O Urso Polar do Norte compartilha essa forte característica das crianças pequenas, querer ajudar. Talvez tranquilizador para o público de Tolkien, que era seus próprios filhos, a ajuda do Urso Polar é indispensável para o Papai Noel. Mesmo quando os erros do Urso Polar resultam em caos, sua força sobrenatural e disposição entusiasmada garantem que os presentes sejam embalados e distribuídos todos os anos, mesmo nas situações mais desafiadoras. De muitas maneiras, ele representa como uma criança é vista como perigosa, descontrolada e sem disciplina, e retrata os aspectos positivos dos mesmos comportamentos, fortes, comprometidos e entusiasmados. Na última carta, o Papai Noel o descreve como um herói, e espero que ele mesmo não se considere assim, o que resume a maneira como o Urso Polar do Norte é descrito ao longo da obra. Há muita ênfase em seus delitos para garantir que ele não desenvolva uma ideia inflada de si mesmo. O Urso Polar do Norte, então, funciona como um modelo, um aviso e um consolo para uma criança comum. Wayne Hammond e Christina Skoll sugerem que todas as crianças de Tolkien tinham ursos de pelúcia muito amados, e que a proeminência do Urso Polar do Norte reflete isso. Hammond e Skoll também destacam o carinho com que o Urso Polar é ilustrado. Mas, acima de tudo, o Urso Polar do Norte é engraçado. Suas trapalhadas, entusiasmos e excessos selvagens e desajeitados são um contraste com a agitação do Elfo Irbereth, o tom um pouco cansado do mundo do Papai Noel e a ameaça maligna dos gobelins. Seja explodindo o Polo Norte ou inundando a sala de parto inglesa do Papai Noel, o Urso Polar do Norte mantém todo mundo rindo. Então é isso, pessoal! esse foi nosso querido Urso Polar do Norte. Quem ainda não leu o livro As Cartas do Papai Noel não sabe o que está perdendo. Então, quem ainda não leu, não deixe de adquirir o livro pelo nosso link da Amazon, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram.